Posicione, abbiamo il verbo potere em quinto lugar. Entre os verbos mais usados, nós temos o verbo potere que é poder. Vamos aos exemplos: posso passar alle 17, posso passar às 17 horas, e eu posso. Estamos vendo todos os verbos no tempo presente, tá? Então aqui, se fosse tu, é poi. Poi passare alle 17? Você pode passar às 17? Elei, vamos falar sempre da Beatrice, não? Beatrice può fare la capriola? Capriola. Beatrice può fare la capriola. Então é E eu posso, tu poi. Elei ou lui? Pô, Beatriz, pó fare fazer capriola, ela pode fazer é, dar cambalhota. Capriola é cambalhota. Olha só. Neste caso, esse Beatriz é pô fazer lá capriola, significa que ela consegue dar cambalhotas como eu autorizo Beatriz a dar cambalhotas, ela pode dar cambalhotas, mais ou menos como em português, né? Então, em quinta posição, temos visto o verbo potere, tra os verbos mais utilizados em italiano.